Olá! Como está? Tudo bem? Vamos falar sobre concordância verbal? Você sabe que o verbo concorda com o sujeito da frase, certo? Só que, algumas vezes, a gente fica meio na dúvida sobre essa concordância. Então, nesta aula, nós vamos resolver isso. Vamos ver a concordância quando o sujeito é simples, quando é composto e quando o núcleo do sujeito é infinitivo. Vamos lá! Sujeito simples. O verbo concorda com o número e pessoa. Eu gostava de caminhar pela praia no final do dia. Ela gosta de cinema. Será que nós gostaremos da surpresa? O verbo é gostar. Foi conjugado no pretérito imperfeito, no presente e no futuro do presente, sempre concordando com o sujeito. Eu, ela e nós. Há situações em que o verbo antecede o sujeito. Nessas situações, a regra continua valendo. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Caminhava eu pela praia quando avistei os golfinhos brincando perto da orla. Nesta semana estreia o filme de que ela tanto falou. Escutaremos um sinal. Esse será o código para abrirmos o pacote. De novo, os verbos agora são diferentes, mas também foram conjugados no pretérito imperfeito, caminhava, no presente, estreia, e no futuro do presente, escutaremos. Continuam concordando com a pessoa e o número. Bom, esse foi o sujeito simples. Eu acho que a concordância, nesse caso, também é bem simples, certo? Agora, vamos ver como funciona a concordância verbal quando o sujeito é composto. Nesse caso, temos que pensar em duas coisas. Esse sujeito composto pode ser claramente de terceira pessoa: mãe e filha guardavam um segredo. A vida e a morte andam juntas. Suas meias e minha fivela aparecerão mais cedo ou mais tarde. Percebe? Os verbos estão na terceira pessoa do plural. Só que esse sujeito composto também pode ser formado por pessoas diferentes. Eu e você, nós e eles, você e ela. E aí, como é que fica? O mais adequado é que, nesses casos, o verbo concorde com a pessoa que tiver Prevalência, e a prevalência segue a ordem. A primeira, depois a segunda e, por fim, a terceira. Veja estes exemplos. Eu e você temos muito em comum. Eu e você é igual a nós. Primeira pessoa do singular, eu. Prevalece sobre a terceira pessoa do singular, você. E compõe um sujeito na primeira pessoa do plural, nós. Por isso, o verbo que concorda com o sujeito eu e você é temos. Outro exemplo, você e ela têm muito que aprender, você e ela formam vocês. O verbo, então, concorda com a terceira pessoa do plural, vocês têm. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, é igual. Ali estavam você, parentes e amigos para me saudar. Faltam coesão e coerência a este texto. De tudo, só restarão a memória e as boas lembranças. Mas existe a possibilidade de concordar, nessa situação, o verbo de um sujeito composto com o substantivo mais próximo dele. Ali estava você, parentes e amigos, para me saudar. Falta coesão e coerência a este texto. De tudo, só restará a memória e as boas lembranças. Podemos entender que essa é uma forma de destacar um dos elementos do sujeito, você, a coesão e a memória nestes casos. É um recurso, não deve ser desconsiderado, mas precisa ser feito com muito cuidado. Por isso, sempre que você puder, prefira usar o plural. Finalmente, vamos ver como se comportam os verbos no caso de um sujeito cujo núcleo é infinitivo. Se esse infinitivo estiver determinado por artigo ou exprimir ideias opostas, o verbo vai para o plural. O cantar e o representar são a vida de Amanda. O cantar ou o representar. O infinitivo veio precedido do artigo, certo? Então, o verbo concorda no plural. Montar e desmontar equipamentos foram, durante muito tempo, sua escola. Montar e desmontar são ideias contrárias. Mesmo sem artigo, o plural é mais adequado nesse caso. Nos demais casos, o uso do plural é optativo. Se, por exemplo, na primeira oração cantar e representar aparecessem sim os artigos, poderíamos escrever cantar e representar são a vida de Amanda ou Cantar e representar é a vida de Amanda. Neste caso, o singular também é aceito. Bom, mas vamos recapitular o que aprendemos. O verbo sempre concorda com o sujeito simples, tanto em número quanto em pessoa. No sujeito composto de terceira pessoa, o plural sempre estará onde? Na terceira pessoa. No sujeito composto por pessoas diferentes, o plural seguirá a prevalência das pessoas. Primeiro, primeira pessoa. Depois, segunda pessoa. E, por fim, terceira pessoa. Alguns casos especiais permitem concordância com o termo que estiver mais próximo do verbo. Finalmente, nos sujeitos compostos cujos núcleos sejam infinitivos, o verbo sempre estará no plural se esses infinitivos estiverem precedidos de artigo ou quando transmitirem ideias opostas. E aí, entendeu como funciona a concordância verbal? Em situações públicas e formais, usar a concordância corretamente pega muito bem. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê por aí. Até mais!